Olá queridos amigos, estamos começando mais um programa Seguindo os Passos de Chico E como uma temática do nosso programa Nós vamos continuar abordando o nosso livro adotado O primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier O Parnaso de Alentumbo Como uma continuação do programa passado Nós vamos analisar o segundo poema do poeta Almoeros Lembrando que no programa passado nós falamos sobre o poema o Cálice e no programa de hoje nós vamos falar sobre o poema O Irmão. Relembrando o que foi dito no programa passado, as características usadas pelo poeta é da geração modernista, né? E o que mais nos chama a atenção nesses dois poetas seria nesses dois poemas, né? Seria a forma religiosa em que ele tratou de transmitir essas duas mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos notar, tanto no poema do programa passado como no programa de hoje, a religiosidade em que é abordado o tema, em que é tratado essa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Também, a título de lembrança, nós mudamos um pouco a dinâmica do nosso programa, visto que fomos orientados a tentar expandir um pouco o nosso conhecimento, aproveitar o nosso tempo. E como que isso vai ser feito? Nós vamos é, abordar, nós vamos fazer um paralelo, ou um elo, junto com a nossa obra, o Parnaso de Além-Túmulo, também com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa intenção é apenas enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos, porque entendemos que a nossa doutrina ela é una. Né? Ela faz parte de um, de um bloco, um contexto no qual uma completa a outra. Né? Uma mensagem complementa a outra. Então nós vamos tentar usar esse, esse elo, esse paralelo, esses ensinamentos deixados para tentar enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos. Então a partir do, dessa premissa vamos é, abordar a primeira leitura né? a leitura do poema O Irmão porque há juízas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha quando atravessava a floresta o pobrezinho julgou que o amado lhe falava a mente pela voz do trovão e lhe regiu altares Enfeituados de flecha Depois, quando penetrou no outro círculo Acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo E que as outras comunidades humanas eram condenadas Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências O amado, porém, jamais o deserdou Por isso, deu-lhe novas forças concedeu-lhe oportunidades diferentes, por vezes buscou no fundo do abismo como pai carinhoso em busca da criancinha abandonada, de tempos a tempos fê-lo dormir no regaço ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorriste outra vez, não observasse em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormenteis com palavras amargas o um irmão que se eleva laboriosamente? Dando ao mundo que possui de melhor. Amam, faz-lhe o bem que possa. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que lhe aguardam entre as nuvens. E estende as mãos fraternas aquele que ainda pode ver o que já vês. Bom, este poema ele é riquíssimo de informações. Ele é um poema um pouco extenso, mas ele traz para nós vários momentos, vários momentos da nossa vida, vários momentos que nós é, podemos passar durante a nossa encarnação. Visto que no primeiro momento ele vai falar sobre porque ajuizais com ironia sobre a escuridade do irmão que sobe dificilmente a montanha? É, essa parte nós podemos entender que muitas das vezes a gente, quando está numa situação um pouco mais confortável, a gente é, inconscientemente ou até mesmo conscientemente, a gente passa a julgar as dificuldades das outras pessoas, né? Que buscam, que ele fala que busca atravessar a floresta. O pobrezinho julgou que o amado lhe falava a mente pela voz do trovão. Então, quando algum irmão está com dificuldade, muitas das vezes, ao, ao invés da gente ajudar, a gente auxiliar, a gente busca o quê? A gente age com ironia. E isso não é bem visto nos ensinamentos que Jesus Cristo deixou para a gente. Se nós formos analisar isso. Junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, Allan Kardec nos passa a seguinte orientação Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelo outro o que queríamos que os outros fizessem para nós É a expressão mais completa da caridade Nesse primeiro momento, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como no poema que nós estamos analisando ele nos dá, simplesmente, essa orientação que nós devemos fazer para os outros o que nós queríamos que fizesse por nós mesmos isso está no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo e também está na orientação passada no, no nosso poema O Irmão porque muitas das vezes a gente age de alguma maneira com o nosso irmão e gostaríamos que agisse diferente conosco. Isso acontece muito durante a nossa vida. E se nós formos analisar também, esse é um dos principais mandamentos do Senhor, um dos principais ensinamentos do Senhor. Por quê? Porque não podemos encontrar uma, um guia mais seguro do que é, exigir, do que fazer o bem sem olhar a quem. Como nós disse no programa passado, bate que a porta abre, né? Pede que vocês serem atendidos. Esse é uma premissa que continua o nosso raciocínio do programa de hoje. Por quê? Porque não basta a gente apenas pedir. Nós também devemos fazer. É, por onde a gente devemos fazer? Por merecer ou que, o, que, o, que os nossos suplícios, que, que as nossas necessidades sejam atendidas. Pelo Criador. E como nós vamos fazer isto? Essa era a pergunta que não tinha resposta. Como que nós vamos fazer isso? Falamos também da porta estreita, da porta larga. Como que nós vamos conseguir passar pela porta estreita e não pela porta larga? Justamente seguindo esses ensinamentos, que é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. E fazer para o próximo o que nós gostaríamos que fizesse para nós e o poema de hoje, no começo ele começa falando justamente isso que ao invés de nós agirmos com ironia as dificuldades que nossos irmãos passam durante a vida, nós poderíamos agir de forma diferente, nós poderíamos é, ao invés de ter essa prática de ter esse esse, esse sentimento nós termos a consciência que se nós Conseguimos, Se nós tivéssemos condições de ajudar o nosso semelhante, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque Jesus já disse, né? Que fazer, faça por ti que o céu ele te ajudará. Então, isso é uma máxima que nós deveríamos ter em nossa mente. Por quê? Porque a partir do momento que nós abrimos os nossos corações, nós vamos conseguir destruir o nosso egoísmo nós vamos conseguir entender a verdadeira fraternidade, a paz e a justiça, que vai destruir o ódio, o egoísmo e a incompreensão do nosso coração. Porque infelizmente esse sentimento, ele é o que domina a terra. Infelizmente o, o egoísmo, in, a incompreensão, o ódio, ele é um sentimento que hoje ele praticamente ele domina a terra. Então tem muita, muita, muita gente passando na porta mais larga e deixando a porta estreita. Justamente por, por ter esse sentimento de egoísmo. Aí você vai me falar, mas isso seria um egoísmo? Eu, eu posso não fazer nada. Eu posso não agir com, esse, com essa ironia, mas também tudo bem. Mas você acredita que você sendo omisso a uma situação... Você está se melhorando? Você sendo omisso ao, ao, às oportunidades que são lhe oferecidas, você está se melhorando? Porque se nós partirmos do entendimento que nós estamos no mundo de provas e expiações, que as coisas, que as situações são apresentadas para nós, para o nosso melhoramento, vai ser-lhe apresentada uma condição no qual vai ser provada a sua caridade, a sua moral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 se melhorar com isso, então é uma, é uma indagação que nós devemos fazer para o nosso cotidiano. Nós devemos deitar no nosso travesseiro e nos perguntar justamente isso. Se realmente nós estamos fazendo a coisa certa, se realmente é, as oportunidades que estão apresentando para a gente, a gente está conseguindo corresponder às nossas expectativas, ou se realmente a gente está pedindo mais do que nós estamos oferecendo. Porque Deus ele vai atender o nosso, os nossos pedidos. Nós falamos isso no programa passado. Entretanto, nós precisamos ter os bônus, né? Nós precisamos ter os bônus para que nossos pedidos sejam atendidos. Outra parábola que nós podemos fazer seria também a parábola do filho pródigo. Por que a parábola do filho pródigo? Porque no poema ele fala... Né? Que por todas as dificuldades que ele passou Por todos os desesperos Por tudo que ele enfrentou durante a, a caminhada, né? a mensagem Jesus sempre esteve do lado dele né? Como um pai carinhoso Como alguém que busca, né? em busca de uma criancinha abandonada E a parábola do filho pródigo, ela justamente vem a enriqueceu o nosso entendimento então, Você vai me falar, mas por que enriqueceu o nosso entendimento? Para quem não conhece a parábola do filho pródigo né, é, uma, é uma história que fala que o pai tinha dois filhos E um desses filhos ele pede a herança antecipada E ele resolve abandonar a sua casa Ele abandona a sua casa e ele se entrega nas, Na vida de vício, na vida de vicissitudes na vida imoral e ele perde todo o dinheiro que ele tinha e ele fica amigo ele fica sem nada enquanto isso o outro filho ficou ao lado do pai continuou trabalhando continuou firme na sua na sua ação de vida né nos seus, é, nos seus como que eu posso dizer ele ficou firme nas suas convicções né? e quando o filho que perdeu tudo, ele acaba retornando à casa. Ele acaba retornando à casa do pai. E na hora que o pai vê esse, o filho regressando, ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz e ele pede para que seja feita uma festa, uma festa para receber o filho que voltou, e acontece um, uma festa com banquete, com muita comemoração. E o filho que estava sempre ao lado do pai, ele perguntou, ele ficou é, um pouco triste com o que tinha acontecido. Porque ele perguntou, puxa, eu estive sempre ao lado do meu pai, trabalhei junto com ele, estou aqui e nunca, fui, e nunca tive uma festa dessa, nunca fui recebido com uma festa dessa. Meu irmão sai de casa, ele perde tudo que meu pai deu para ele e ele volta, ainda tem essa festa, aguardando ele de braços abertos. E ele indaga ao, ao, ao seu pai sobre o, o motivo do qual ele está tratando o irmão dele assim. E o pai dele responde para ele, meu filho, você sempre esteve do meu lado. Já o seu irmão, ele teve o livre-arbítrio dele, contudo, ele reconheceu os erros que ele tinha cometido e ele voltou para o lar. Então, isso, essa. Ensinamento, essa parábola Ela é perfeita No poema que nós estamos analisando hoje Por quê? Porque por mais que nós é, Erramos, por mais que nós Tivemos as nossas Escolhas erradas Nós sempre podemos é, Nos arrepender E pedir perdão E voltar e fazer a, As coisas como deveriam ser feitas né? Tem até um, um uma frase lindíssima do Francisco Cândido Xavier Que fala justamente isso Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim Então essa parábola ela veio justamente explicar essa correlação Ela vem justamente nos passar esses ensinamentos Que, que nós não podemos é, fazer é, nós não podemos voltar atrás e fazer um, um novo começo, mas a qualquer momento nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. E é justamente o que nosso poema passa para a gente. Né? Que por mais todos os erros que ele relata ter cometido, que ele acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo, que a comunidade humana era condenada, se não fosse a, a comunidade dele, ele era condenada. Jesus sempre esteve ao lado dele e sempre trouxe é, essa força como se um pai cuidasse de um filho. Né? E ele pede no final justamente isso, para que você, que caso você, ainda ele fala nessas palavras, é, contempla a culminância que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas, aquele ainda não pode ver o que já fez então se você já tem essa experiência se você já passou por algum momento difícil se você já superou alguma dificuldade no que a vida apresenta para a gente é nossa obrigação moral como cristão orientar essas pessoas que que estão passando por um momento difícil e momentos difíceis eles se apresentam para nós em todo momento aí você vai me falar ah, mas Quais momentos difíceis? Nós temos vários exemplos. Um, um exemplo do século XXI seria a depressão. Quantas e quantas pessoas elas são acometidas pela depressão? Muitas conseguem sair desse momento difícil e superar elas com facilidade, já outras elas têm uma dificuldade tremenda. De atravessar esse momento difícil ou acaba se entregando a doença e várias coisas vão prejudicando a encarnação dela por conta dessa doença. Então, caso você já tenha passado por isso, né, por que não estender a mão para o seu irmão? Por que não orientar? Por que não ajudar? Por que não explicar a sua experiência de vida para que ele possa superar essa dificuldade também? É justamente isso que o poema fala no final. Para que, que aquele que ainda não pôde ver, o que já fez. Então o que você já viu, o que você já compreendeu, o que você já tirou de ensinamento nas suas dificuldades, você deve passar adiante. Muita gente ela, tem relacionamentos destruídos, tem separações e conseguem superar a perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai. São todas provas que nós passamos diariamente É uma coisa que, que nós não temos para onde ir. infelizmente, para onde se socorrer. Há o sofrimento, mas em todo sofrimento há muitos ensinamentos. Então nós temos que usar esses ensinamentos para nos auxiliar, para ajudar um ao outro e onde entra a máxima do Cristo. a mais uns aos outros como eu os amei, ajudar um ao outro. Nós temos que nos ajudar, nós temos que nos auxiliar na nossa melhora. Ah, mas eu vou ajudar ele, eu vou melhorar ele. Não, você está enganado. Quando você faz uma ajuda a um irmão, você está se ajudando. E você se ajudando, você está tendo bônus com o nosso Criador. E é justamente o que a gente procura aqui. Pagar um pouco das nossas dívidas e nos melhorar nem se for meio por cento Essa é a nossa mensagem de hoje. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham compreendido. Gostaria muito que, é, que vocês tivessem a participação, que vocês deixassem alguma mensagem. Até o próximo programa. Um grande abraço, um grande beijo a todos.